E aí, galerinha, busca solteiros, ataca novamente. Desta vez o de Wendy, a lutada, assombrada pela irmã Gemma, confortável com a escuridão e não causa muito dano. Go, go, go, go, go, go, go. Pega graveto. Cata Bora, bora, bora, bora. Pô, mano, peguei esse joguinho na promoção, cara. 2,80, dei pra sete pessoas ainda. Bora ver se a galera joga comigo na Steam, né? Na Steam não. Sim, é na Steam, só que na Twitch eu tô falando. Se você jogar comigo na Twitch, tamo junto. Bora cata com um monte de flor, cata tudo, cata tudo. Grama. Montão de graveto. Bora dar uma explorada aqui, cara. Anda, anda, anda. Não acha nada. E aqui é o Don't Starve, né? Não, não morre de fome. Não passe fome. Ó, chama umas pedrinhas aqui, cara. Que pena que não é a pedra de ouro. Ô, oh, oh, galera, galera. chama o ouro, chama o ouro. Bora, bora, bora. Catamos aqui as pedras de tudo. Faz a picaretinha. E, minera. bora, bora, bora. Baixa, minha filha, baixa, minha filha. Cata, cata, cata, cata. God, a gente já tem como fazer a nossa máquina, tá? É isso aí, mano. Ô oh, galera, mais ouro aqui, ó. Bora pegar. Passa a mão, passa a sarrafa. Cata tudo, velho. Três ouro já, hein. Ó, oh, achamos cemitérios aqui, mano. Cemitério. O biominha dos coelhos. Poxa, será que vai ter bífalo aqui, cara? Ia ser god se tivesse bífalo, né? Ô, ô, ô, galera, ô, oh, galera. Oh, os porcão aí. Oh, os porcão. Ah, moleque, já, já nós vamos tocar o terror neles. Mano, são muitos esses aqui. Eu nunca tinha visto. Aliás, eu vi, só que eu... Eu, eu nunca tentei interagir com eles, cara. Eles são muito fortes. Ah, eles são agressivos, né? Eles são agressivos, sacanas. Bora dar uma olhadinha no mapa aqui que, que a gente andou. Portal ali. Temos aqui pedras, lápides, pedras, os porcão sinistro. O que, que a gente vai conseguir achar por aqui, mano? Esse jogo é uma surpresa, cara. Ô, oh, oh, oh, galera, galera, galera. Não, aqui a gente tem que tocar o terror, cara. Ó, oh, as aranhas, as aranhas, as aranhas. Bora, minha filha, ajuda nós aqui. Ó, oh, não, eles não vão deixar o sumo na minha irmã. Qual oh, é a aranha? Como vocês viram na descrição, né? A Wendy é fraca no demo. Mas é pra isso que a gente tem aqui a nossa irmãzona. Nossa irmã gêmea aqui maravilhosa. Abigail. Bota aqui, Abigail. Deixa os coelhinhos, cara. Ó quem você tem que pegar aqui, ó. Bora, bora, bora. Três aranhas. Ó, ó, ó como é que ela vai. Ó como é que ela vai. Ó como é que ela vai, ó. De base. Não, deixa o ninho aí. Deixa o ninho, deixa o ninho. Abigail. Abigail. Sai daí, Abigail. Que isso? Nossa, muito loucaça querendo destruir os ovos das aranhas Se destruir o ferrado, não vai ter mais aranha por aqui Bom, não sei, né? Talvez tenha, mais. Ó, oh, tem mais ali, ó oh. God, bora botar ela no modo full pistola aqui, cara Ó oh, como é que vai, ó oh, como é que vai, ó oh, lá Desce, desce, cacete Enquanto eu tô farmando, ela tá lá, pegando comida, pegando teia, ó oh. God Mais uma olhadinha no mapa. Não avistamos nada. Vamos continuar aqui. Acho que é o final desse bioma. Oh, oh, oh, oh, Olha isso aqui, olha isso aqui. Maluco, ó. Isso aqui vai ser god demais. Mate o porco, espalhe seu sangue. Que isso? Uma proteção fútil. Nossa, Wendy. Isso é muito dark, velho. Uh, eu acho que pra pegar isso aqui eu vou precisar de martelo, tá? Então Mapinha Ok, essa pega aqui, ó A gente vai voltar aqui depois Vamos ver o que mais tem por aqui Ó o bioma do pântano Ó o bioma do pântano aí mano. Nossa, Não encostar nessa porra, não Galera, bífalo Ah, meu amigo, demos sorte aqui Demos sorte Abigail tá safe, né? Mano, se você encostar aqui neles com a Abigail modo por pistola, ah, bye bye Abigail, tá? Caramba, olha o tanto. Não vai faltar carne no inverno. Meu amigo. Mapinha. Bora ver se a gente acha um bioma verde por aqui, que a nossa casa já vai ser do lado deles. Sério, sério, sério. Vai ser do lado deles aqui, ó. Aí, galera, ó a noite, ó a noite, ó a noite, ó a noite, ó a noite. Se liga só. Ó, fica no escuro. Ó o escuro, ó o escuro, ó o escuro. Ué, por... Por que que a Abigail tá sem luz? Gente? A Abigail tá sem luz? Ô, louco. Eu não entendi. A Abigail, ela tem luz. Ó, ó. Olha o demônio. <risos> Ai, meu Deus. Que jogo macabro da porra. Que isso. Estamos safe, tamo safe. Eu tinha até pensado em não fazer uma tocha. Porque a Bigail ela dá luz. Mas, meu amigo, se eu não tivesse feito, eu tava na bosta, hein. É, galera, o bioma dos bífalos aqui parece que é único, viu. Eu dei uma volta no mapa aqui, ó. A gente vai achar um bioma verde aqui. Aqui embaixo. E eu acho que eu vou fazer uma base pra gente bem aqui, ó. Sei lá. Do lado desse lago. Bora lá. Eu não sei se fazer o abrigo junto dos bíblicos é boa ideia. Eu acredito que não seja. Olha, a gente perdeu vida aqui, não sei como. Mas alguém já socializou minha vida, cara. Ó, oh, cata madeira, cata madeira, cata madeira lá. Chegar na base já com madeira tá? Pra... Puts oh, Passar a boca na cenoura aqui Beleza, pode é... Bora lá Cata madeira, cata madeira A gente tá no meio da manhã Temos tempo pra fazer um monte de coisa ainda Menor, amanhã do segundo dia eu ainda não catei Nenhuma frutinha, cara Vocês acreditam nisso? Pois é, nenhuma frutinha, zero, zero, zero. Bora bater nessas árvores pequenininhas Aqui mesmo Eu já vi um cara falando no vídeo dele Que a árvore pequena é melhor Você bate menos e E é isso, você bate menos e pega a mesma quantidade de madeira Parece Eu ainda não parei pra, pra verificar Se isso é correto Força assim. Ó, ó, a na grandona, a na grandona Tô batendo pra caralho A Abigail já tá com 300 de vida Cara Eu acho que se der É um tronco a mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Um tronco a mais, cara eu Acho que é melhor pegar as menorzinhas Tamo aqui já com 18 lenha Uh, quebrou nosso machado. Agora vamos quebrar aqui nossa picareta, né? God. Eu vou levar esse Nico. Porque mais pra frente eu vou precisar dele. Estou vazio por completo. Vocês viram isso, cara? Meu Deus, ela é muito darkness, cara. É mais depressiva que eu, essa mina. Ó, oh, vocês viram? O passarinho largou uma sementinha aqui no meio do... Nossa, não dá pra pegar. Será que eu posso fazer base aqui, cara? Ó, oh, quebrou minha... Quebrou minha, minha picareta, cara. Quebrou a picareta. Ah, é aqui que eu queria fazer base mesmo. Eu não sei se aqui é o oásis. Acho que não. Eu acho que não. Ok. Aqui a gente vai colocar aqui nossa máquina de, de ciência. Aí a gente já vem aqui na... Panela. Não dá pra fazer panela. Vamos fazer essa fogueirinha aqui, ó. Posso criar a fogueirinha. Hum, não precisava fazer agora. Mas já que eu fiz, vamos cozinhar esta carne de monstro. God. Não dá pra co cozinhar a de aranha. Tá. Nossa, eu tenho só isso pra comer, cara. Mas também não, não é coisa de se desesperar, não, tá? Não se desespere. A gente fez aqui um baúzinho. Ah, mochila. God. Beleza, já nem precisa mais do baú. Mas vamos fazer sim. Tá ah, maluco? Um, dois, três. God, já tem um baúzinho aqui, ó. Ok. Ferramenta, né? Agora a gente vai precisar daquele martelão. God demais. God demais. A gente já vai poder lá passar o sarrafo lá no porcos. Uh, guarda aqui a teia. Hum, vamos guardar a glândula. Vamos guardar o, o ouro. Depois a gente vai precisar desse ouro. Aqui é o seguinte, ó. Madeira, é, grama, rochas. Eu deixo tudo na, na mochilinha aqui, ó. Gode demais, gode demais. Agora com umas uma furosinhas aqui, né? E aproveitar o tempo aqui, mano. Vou ver, ó. Não, não, não posso fazer nada. Ai, que tristeza. Vou tentar aproveitar o tempo com outra coisa aqui. Vamos ver o que, tem, o que tem ao redor aqui desse local. Que é isso, mano? Suspicious marble. Dá pra carregar ele? Nossa. Carrega nas costas essa coisa. Que isso. Larga isso, meu filho. Larga isso. Ok, vai anoitecer aqui. Não tem nada aqui pra eu catar. Graveta, nadinha, cara. Só as árvores que a gente socializou aqui. Então aqui ó, a gente vai alimentar o fogo, tá alimentado, vamos passar a noite aqui sem poder fazer nada né, não tô com tocha, não tô com nada, aí ferrou, perdemos tempo. Aí galera, passou a noite, passou a noite, vamos lá, sem perda de tempo. Ó, oh, um fantasminha aqui. Ó, oh, meu filho, não tem pra você agora não. Já tô com minha irmã os outros fantasmas que se lascam. Vamos catar essas gramas aqui no, no meio do caminho. Porque grama nunca é demais, né, cara? Eu não, não quero briga com esses porcos aqui agora não, tá? Os porcos que a gente vai mexer são outros. Os porcos que a gente vai mexer não são esses. Você lembra daquelas cabeças lá? Elas. Elas mesmas. Olha onde é que elas estão, ó. Aqui é só ir reto aqui, ó. Bora colocar a Abigail aqui no. Não, não, não, não, não! Oh, meu Deus! A Abigail já ia atacar o sarrafo no. no bífalo, cara. Depois a gente vai tentar fazer alguma coisa com esses bífalos aí, cara. Bora, ó. Bora! Ó, oh, ó, oh, ó! Oh. Pode, pode, gravar com um o corpo. Aqui ela pode ficar pistola, não tem nenhum bífalo perto, então ela vai pegar os coelhos pra mim. Olha só, mano. Oito. Oito peles de porco. Carne de coelho. Só tem que tomar cuidado pra Abigail não descer o sarrafo nos bifos, Senão ela vai de paz. Pazarainha. Pistolinha. Bora, bora, bora, bora. Agora, bora, bora. Semente comida, né? Chega, Abigail. Chega, Abigail. Chega, Abigail. Abigail. Abigail, sai daí. Abigail. Deixa os bichos, cara. Eles não podem... Eu vou precisar delas depois. Beleza, ó. Tamo cheio de comida já, cara. Ai, ah, falando nisso, vamos morrer aqui, ó. Tamo com 20. Ah, agora é que a gente comeu. A vida deu uma baixadinha, mano. Não tem problema, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, mano. Tem essa outra aranha ali baixo. Bora dar uma olhada aqui embaixo agora. Bora ver. Passar logo nessas aranhas aqui. A gente precisa do máximo de ter que puder. Sem matar o ninho delas. Opa! God, God Abigail, God Abigail. Pega tudo isso aqui. Ah, essa burbeletinha aqui também já vai de base. Pra vocês verem como é que a Abigail é foda. Deixa a abelhinha, Abigail. Deixa eu ver se vai trocar mel. Não gropa mel. Elas gropa mel, tá? Não sei se é só as vermelhas. Zero experiência com esse jogo. Ah, eu comprei esse jogo. Tem dois dias, cara. Na promoção dele pra sete pessoas. Bora ver se a galera vai me assistir na, na, na, na Twitch. Gorda demais. Abigail não quebra. Abigail! Ela quebrou o ninho um da aranha. Meu Deus. Uma eu não faça isso. Eu vou precisar delas depois, cara. Oh, meu Deus, a é muito pistola, cara. Eu vou precisar também de um machadão aqui, cara. Na moral. Estamos sem madeira. A gente vai precisar de madeira quando chegar em casa. Vocês viram a tela tremendo? Acho que é por causa do guardião, cara. Guardião da floresta. Não é bom você ficar cortando muita árvore, não. Pelo menos por enquanto. Guardião é pistola demais. Olha só, mano. Isso aqui era uma, uma ilhazinha. Mas eu tô vendo que tem ouro ali embaixo. Eu já vou atrás de pegar ele. Uma coisa que eu posso fazer também, ó. Tem uma fogueira aqui. Cancelei. A fogueira tá pronta, tá ligado? Isso é god demais. Ó, um laguinho que parece que não tem sapo, eu acho. Isso é muito bom também pra gente poder pescar. Parece tá aqui, né? Ó, oh, frutinhas, isso é muito bom, cara Eu também já poderia estar com a pá Pra catar esses arbustos aqui, mano Eu sou muito doente mental Nossa, olha quanta pederneira Uh, tem um peru aqui, cara Cadê o peru, cadê o peru, cadê o peru Olha só, os ouros são ali embaixo Ali pra esquerda tem Mas tem ouro ali pra direita também Bora lá Tem a opção de na esquerda e na direita? Vamos na direita, cara. É isso aí. Picaretinhas. Olha o passarinho. Esse passarinho é embaçado, hein? Depois eu vou bolar um esquema aí pra matar ele. Vocês vão ver só. Bora lá. Ficamos ricos aqui. Estamos só catando ouro. Não vem em nós não, viu? Ih, olha ele vindo Nossa. Sai, sai Abigail. Sai, Abigail. É, mano, não vai dar pra socializar o ouro do passarinho. Vamos socializar esse ouro aqui que não sei. Tem... Oh, meu Deus! Cara, você não é dono de tudo não, cara. Fique lá no seu, no seu espacinho, pelo amor de Deus. Hum, nossa, o capitalismo selvagem chegou aqui no, no Don't Starve, cara. Que isso? Bora, cata, cata, cata, cata. Tem um monte de pedra comum aqui. Ah, por enquanto não me interessa. A gente cata esses ouro aqui porque a gente vai precisar muito de ouro. E ele já dropa pedra junto Então, pode A pedra comum, ela dropa um negócio Chamado nitro, que parece um ouro de tolo Sei lá, velho A gente não vai mexer nela por agora Mas também a gente vai precisar de nitro Mais tarde também, viu Não se engane, o nitro, é... O nitro não é inútil Deixa eu só salesar esse ouro aqui, viu Não mexe comigo não, não mexe comigo não Não mexe comigo não Olha o cara, velho ó o cara, velho, que isso, que isso, que isso, que isso Ó o cara, velho, Ó o cara. Deixa o ouro, pô. Deixa o ouro pra nós. Você é bicho, mano. Você não precisa de dinheiro. Ih, quebrou minha... Minha picareta. Ô, oh, louco. Já, velho. Galera. Ó a fome do... Ó a fome do... Do... Ó do... a fome do cara. Ó a fome do cara. O cara, é do... o cara é louco, né? O cara é louco, Nada não, tá? Tem nada não Então eu é um, um daninho besta, tá? Pode fazer a carninha de, de monstro, né? Pode Beleza, carninha de monstro feita Tô com 116 Caiu pra 112 não Dá nada não, dá nada não A gente aça esse aqui também, ó Começa a asa e god, aqui é só a gente esperar. Agora é só esperar a noite passar. E ô oh, galera, ó a sanidade! Ó a sanidade, cara! Ó os coisinhas no escuro. E começando a tremer. A gente tá começando a ficar pistola, hein? A gente tá começando a ficar pistola. A gente tem que voltar lá pra, pra base que a gente fez. Eu não sei se vale a pena eu me mudar Daquele local Eu não vou me mudar daqui no, naquele local Como eu, esse mundo aqui é só pra um vídeo Que eu tô fazendo, né Então não tem necessidade De eu de ficar procurando O melhor lugar do mundo pra fazer base esse, eu, eu não sei o que é isso Então nem vou pegar, tá Vocês falam Ah, por que você não pegou aquela pêndria, mó boa Não sei pra que que serve É isso aí, papo reto Pessoal, nossa base é lá em cima. A gente vai vir por aqui, ó. Catando tudo que dá no, no caminho, tá? E é isso aí. Bora lá. Ó, oh, uma caverna, cara. Nem precisei cortar aqui essa parte. Ó, oh, cata pedra, pega de graça no chão, cara. Bora catar. Não, deixa o fantasminha. Armadura de grama. Vou pegar, tá 18% Mas talvez salve minha vida, viu Talvez salve minha vida Uma pipita de ouro no meio do cemitério vai, a gente, vai que a gente pega um ouro amaldiçoado, né Calma aí, nego, calma aí, nego Depois eu te ajudo Agora, por enquanto, eu tenho que ajudar eu mesmo Se eu for parar pra te ajudar aqui, eu tô no sal Boa Galera, aqui agora é o seguinte Aqui agora é o seguinte. Bolsonaro no Don't Starve. Bolsonaro no, no Don't Starve aqui, bora lá. Taca fogo na Amazônia. Queima tudo. <risos> bora lá, cara. É isso aí. Pode. Já já vocês vão saber pra que, pra que, que eu fiz esta palhaçada, tá? Aqui tá o nosso baú. Bora tacar essas coisas ali dentro. Taca as peles de porco, taca o nitro, taca o ouro Ok, agora a gente tá meio livre Vamos lá Olha aqui as árvores, hein, mano Ó, cinza Uh, mano, tô vacilando, tô vacilando, tô vacilando, tô vacilando Tô vacilando, cara, tô vacilando Vem aqui Ferramentas, uh, ferramentas pazinha Já dá pra gente pensar nisso, cara Fazinha aqui, ó. Ó, cata semente. Carvão. Uh, equipa o, o machado. Ó, carvão. Ó, nem queimou muita coisa. Ó. Achei que ia tacar fogo na Amazônia, cara. Tá vendo só? A Amazônia não queima fácil, não, pô. Olha isso. Ó, catamos aqui, ó, o arbustinho, vocês viram? Agora a gente cata aqui o. de graveto. Ó, o toco. Mais uma lenha. Uh, aqui é outra árvore queimada? Não é. Não é. Não é. Magode, ó. Vamos lá. Não sei se a gente vai precisar de mais, então. Vamos tacar fogo na Amazônia aqui, cara. Beleza, a gente já pode desequipar. A gente vem aqui, ó. Máquina de ciência. A era da fome acabou. Ups. Não acabou ainda não plantar o nosso arbustinho aqui, ó. Planta o arbustinho, planta o galho, e eles vão dar aqui na nossa base. Vamos precisar de mais carvão, cara. É triste. Vamos ter que tacar fogo em tudo. Cara, pega aqui a tocha. taca fogo. Você também, Você também. Acabou. Cata o caravão. Cate o caravão. Bora. Tá queimando ali. Bora catar madeira. Não bora perder tempo, não. Enquanto queima, catar madeira. Que a gente vai precisar de madeira. Se aparecer o guardião da floresta, eu acho que ele não vai aparecer por aí ainda. Mas se ele aparecer, a gente corre lá pros bífalos. Então agora é o seguinte, mano. Eu não vou me arriscar mais. Bora aqui, ó. Volta. Agora a gente pega a pá Pega a madeira assim, ó No toco Pega o carvão, meu nego Pega o carvão, pega o carvão Ó, esse machadão Agora se der errado, meu amigo Pode, pode, pode acabar aqui Pode parar de jogar, não abre esse jogo nunca mais Chegamos. Ó, quem tá ali, ó. Ó, os bichão. Por enquanto tá safe. A gente tá com 112 de, de, de sanidade. A gente não precisa se preocupar muito ainda, não. Mas, os próximos dias aqui a gente já tem que dar um jeito de subir a sanidade. Ó, panelinha feita. Bota ela aqui do lado da, da fogueira, né? God demais. Ó, temos aqui. Estamos triste de comida, vamos Estamos triste. Colocamos ali as as, as frutinhas. Uma carne. Aqui, ó. A gente pegou aqui o. Carninha de porco. Temos um gelo aqui também, que a gente pode fazer uma parada da hora. Ó, comida pronta. Bora lá. Taca a frutinha. Taca gelo. Não dá pra cozinhar ainda? Já tá anoitecendo? Tá com o carvãozinho na fogueira. Ah, cozinha aqui essas sementes, ó. Elas vão servir pra plantar lá na frente. Mas enquanto a gente não consegue plantar, nego. Tá passar no papo. Loco. Não, não é aqui que eu quero colocar. É aqui, ó. Ah, não vai! Meu amigo, Mickey... Nossa, mano, passando vergonha. Que isso, Falando, mas é iniciante. Pô. É isso. Agora a gente precisa fazer um negócio aqui, chamado uh, Máquina Alquímica. Uma, duas. Ih, acabou a madeira. F, F, F, F. Hum, enfeite elétrico. Vamos precisar aqui do, do ouro. Vamos lá. Dois, um, dois. Então que a gente só precisa de madeira agora. É isso, ó. Sanidade aumentou um, um pouquinho. Ok, agora a gente precisa fazer o quê? Aqui na direita tem uns porcos. Mais na direita ainda tem uns bífalos. Poxa, por que, que não tá com, com a fotinha deles, gente? Os bífalos estão pra lá. Aqui tem passarinho que a gente pode catar. Pedra da lua. Eu não sei pra que que serve. Vamos fazer o seguinte: vamos dar um tour por aqui. Nesta área verde aqui, ó. Que a gente vai achar muita flor. A gente vai conseguir madeira. A gente vai conseguir um monte de coisa. É, ó, derrubamos madeira. Ó, oh, god, god, god, god, god. Ah, toco. É, bora plantar esse aqui, né? Tentar... Vocês viram? As árvores se mexendo ali. Eu não sei se foi ela crescendo. Ou se é o guardião da floresta, cara. Se o guardião aparecer também, eu levo ele lá nos porquinhos. Aí os porquinhos vai socializar ele. Ou ele vai socializar os porquinhos. A gente não sabe. Olha isso. Muito sinistro, né, cara? As árvores crescendo, se mexendo sozinho. Muito sinistro, cara. Bora, cata tudo, cata tudo, cata tudo. É. Ó, catapá. Pega os gravetos. Boa. Boa. Não se esqueça, a gente precisa de flu. A gente tem comida. Precisa de flu. Pra sanidade. Olha que musiquinha É muito boa essa musiquinha Mas ouro né? A gente é zé Ourinho, cara. Zé Ourinho, total Já tá tudo O primeiro mundo que eu criei Eu não achei ouro por nada Esse jogo ele trola Tem hora que você não acha nada Vocês oh, estão vendo quando eu tô achando pulou? Tá meio triste aqui, viu? Vamos subir, cara. Vamos subir, vamos subir. Ó, ó. Ó a fome, ó oh a fome. Fome. A gente come o resto. E as sementes também, tá tostada? Acho que elas duram bastante. Deixa deixar ela ali de, de emergência. Ó o oh, Passe a mão, socializa o arbusto. Ih! Vamos comer isso aqui. F. Depois a gente vai comer as sementes logo. Ó, oh, estamos com 130 de comida. Aquelas duas coisinhas que a gente comeu. Aí é o nosso portal, querido portal. Eu não vou pegar a grama, Tá? Porque não vai. Não vai caber no inventário aqui. A não ser que eu faça isso, ó. Eu pegar assim, dessa forma, aqui, ó. Aí chega aqui no graveto, pega o graveto. Ó, tem clua ali, cara. Gode demais. Cenouras. Poderia pegar também, só que eu tô com o inventário cheio. E vai ser uma boa, né? Gente... Vamos socializar aqui as pinhas. Beleza, aqui é socializado. Boa. Boa. Nossa, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos catar logo todos os gravetos que tem aqui na região. Pode catar as cores, tá? Depois elas voltam de novo. Cenoura, pode catar. Até o inverno volta. Aí, galera. Já não consegue carregar mais. Ou seja. Na hora da gente voltar pra base... E ver o que a gente vai poder fazer. Olha aí, estamos socializando tudo aqui, ó. Socializar aqui esses matinhos aqui de frutinha, tudo. Olha só onde é que tem um matinho de fruta, cara. Que doideira. Esse portal sinistro, cara. Isso. É só ir aqui pra direita. Pode. Direita sempre. Tá anoitecendo. Será que a gente vai conseguir chegar? Abi! Abi, me salve! Nossa, mano, morri! Abi. Olha, ela tá emitindo luz agora, tá vendo? Vem aqui, Abi. Ó. Ó. Ó, você se salva toda hora. Demônio, vem te pegar, você volta pra lá. é esse aqui, gente? Aqui pra baixo, tô viajando. Viu? Não tem como. Não, não tem perigo de você. Não tem por que você se desesperar. Olha sai, sai pra lá, demônio. Demônio, apareça meu ovo. Aí, vocês viram? Como é que a Abigail salva, seu, salva sua vida, cara. Ok, manos. Vamos lá, vamos cozinhar aqui, ó. Bota aqui três frutinhas. Ó, oh, o dia passou. Já. Meu amigo. Tivemos tempo de nada. Paradinha de alquimia, já dá pra fazer? Meu amigo, deu a conta, viu? A conta, certinha. Quem que a gente faz aqui agora também, ó? Clica aqui na Windy. Hum, eu vou precisar de mais madeira. Uma. Duas. Nossa pedra deu. Falta madeira agora. E aquilo ali da Wendy, ela cura a sanidade, cara. Tá na hora da gente fazer uma parada aqui também, ó. Armadura. Uh, capacete de porco. Putz, corda. Tem aqui, ó. Armadura. Capacetinho de porco. Olha lá. Olha só. Capacetinho de porco aí já já te dá uma proteção. E depois você pode catar a vagalume, né? Tava galumezinho, é bom. Guardar essas teias aí. Depois a gente vai precisar delas. É o seguinte, ó. Vamos botar aqui os arbustos. Qual é a B. Não, end. Pra plantar os galinhos aqui, ó. Tudo perto de casa. Pra gente não, não precisar ficar saindo muito. Aliás, tenta sempre pegar os de fora, né? Aí você pega os de casa na emergência. Essa é a intenção. Vou pegar esse aqui. Depois a gente vai juntar um monte de pinha. Plantar, plantar tudo perto da base. Bora ver onde é que tem mais árvore. cara. Mais uma aqui. Ó, tem umas árvores aqui, gente. GG. Vamos conseguir toda a madeira que a gente precisa. Beleza, ó. Cortamos as árvores ali. Vamos ver se vai, vamos ver se vai, vamos ver se vai. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Uma. Duas. Três! Deu! Olha aqui ó! Cisterne! Aqui vamos dar... Nossa! Do lado da fogueirinha ó! Topzera! Topzera cara! Topzera! E aqui a gente pegou um ratatui <risos> Um ratatui cara! Ai! gode demais! Como é que funciona o cisterne? Temos aqui pétalas de flores ó! Cadê minhas flores? Nossa, as flores foram socializadas ali. Coloca aqui as flores, ó. Aí o cisterno, ele vai ficar rodando. Perceba aqui, ó. Sanidade subindo. Minha sanidade já tava alta já. Mas essa construção aqui. Ele sobe a.. a nossa sanidade. E parece que é upa ainda da Bigail, só que também já é o dia 6, ou seja, ela já, já tá upada já. Então aqui, ó, a gente já tá. Ó, já tá com a sanidade. O problema da sanidade já tá curado. É, temos máquinas, temos aqui a panela, fogueira. E aí, cara, o que, que a gente faz agora? Deixa aí nos comentários e vamos ver quando é que vai sair o próximo episódio. Porra, Dante Starve é muito top. Segue o canal, é, vai na Twitch lá pra gente jogar e se inscreve aí, mano. Ajuda nós. Valeu, fui.